E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. Você quer meu ovo é um omelete. Mas tá oh, tranquilo, o oh, pecarrupo oh, é, oh, style não se mete. Quer tentar comigo na mimosa onde ela quer meu cat. Oh. Oh. Que é meu tá ligado que hoje eu tô gostosinho azeite. Oh. Ok, eu faço desse jeito. Só que calma, porque cê tá sem tempero. Veio até fazer essa rima, só que eu faço a rima rara. Pode falar de omelete, porque só a derrota é clara. Cê Cê sabe, Pra você não dá. Cê não entendeu, vou mandar cê se fuder. Parabéns pela rima, o trem falou mais alto que você. Não tem problema, a minha derrota clara fica preta. Eu quero que ela gema. Que que ela gema, mas calma, sua mente tá presa no mal. Gema Clara e gema, mas hoje vai perder de novo. Junta Clara e a gêmea, pincemice babarroco sempre no Egipto você não encontra adjetivo tá ligado eu sou legítimo eu te atinjo porque eu ando peladão igual o indígena na tribo Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo <risos> na... ah. ah. ah. Demorou? Aham ahhh? Aham! 3, 2, 1, demorou! Demorou mas é sem caô é o índio mas que as consequências se arco Indígena na tribo hoje eu vou falar pra tu Indígena da tribo fu É porque... Eu sou um Patrick nesse chamos da aldeia. Oh. Tá tudo tranquilo, você morre na areia. Nadou, nadou, na dona, dona praia e eu comi a baleia. Não, não, não, não. Uso, não, não, não. a baleia, Fica tem... ah. quieto, calma, cê não comeu a baleia. Minha aqui é artilharia porque ela te baleia. Mano, cê oh. não entendeu? Agora eu vou fluindo. Baleia de baleia, cê é pinóquio, eu sou mentindo. Ah.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 Hoje eu vou te meter, mano, bem dentro assim. Você não vai ganhar de mim, até porque é de mano esse daqui, mano. Ah, sa sabe que eu vou te meter, eu sou insano hoje. Qual que você vai preferir no enredo bom? Você sabe que o Breno vai deter É o Apolo China com as rimas Xing Ling, você veio o seu xing Minhas rimas tá mais xaudre oh. oh. Sabe que eu te assassino É porque é o negócio da China quando eu rimo Pra mim você não é MC, você é menino Tá correndo, mas é na inteira, não é supino Pra mim você não rima, é com doce diabético O Apolo rima e quando rima ele é eclético Você tá ligado, sua rima é sem nexo Ganhou de você e dos seus ataques epiléticos oh. Tão fácil instrumental, a sua rima é doce, mas o folk tá dá sem sal Aí você vai entender como é que pode asimar com sal e faz com bolso e pra rimar em Detroit Você te eu te vou, a tá no meio Você tá ligado, mano, isso tá ficando feio DJ o te ajuda, mas aqui não tem recheio Ah, eu já tô de saco cheio Você, Vocês mais nessa você foi cabaço Tá de saco cheio, mas sozinha é de palhaço Vai entender que a minha rima é rara Já eu tô de saco vazio, bordando da sua cara Que uma fabulosa Cê manda de mano pra mim é a rima não é preciosa Cê tá ligado, não tem segredo Sou palhaço hit, me alimentando do teu medo oh. Cê é o um calma que cê errou Você é o um palhaço hit, eu rimo e te ensina a fazer som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 Vou fazendo aqui, meu, não borbulho huh. Nego sabe tá? que meu, eu tenho um orgulho Nessa cê se fode, mano, o beat é de Detroit ah, Não faço Detroit, eu faço guarulhos Aí cê vai entender que é da área que eu vim No futuro eles vão entender essa referência Mas o seu verso aqui pra mim não vai causar o meu fim Até porque eu que meu, peço licença, você é o Asp Então, mano, eu faço essa aqui, na aresta Sabe que agora eu faço a festa, um tiro na sua testa Nego, agora cê não representa Foda-se yeah. Mano, você infeliz, tá travado pra caralho, igual o DVD do Cris. Tá ligado, mano? Sou te facto, mano, travainha. Tá Eles vão gritar, ou? O teu show é parnelinha. Tô tá ligado que a rima, mano, é disco de vinil. Você achou que ia me matar? Mano, puta que pariu. Isso Uou! é o vídeo Detroit, o meu nome não é pode Se amassar no trap, no boomback e até no drill. Sabe quem sou eu? Você não me conhece? Eu fui na sua casa e vi você perder o morumbi. O mano te deu uma coça, eu estava até por lá. Em Guarulhos eu te vi, você perdendo no meu... Mas era no Morumbi ou era em Guarulhos? Você falou de dois lugares pra você arrancar barulho. Você é dá da fuga das galinhas, mas calma, sua rima é LED. Tá tentando voar, só que o drone me protege oh! O que dispara, aonde eu moro, o drone é a gente derrubar na barra. Essa oh! bala não. Muito improvisada Se não tiver bala Eu vou derrubar na pedrada Eita porra você tem bala Então você é o bandidão Nossa, que foda Que improvisação Sem maldade da sua gima Que nada espere A bala que você porta você compra em bomboniere oh! Eu sou MC A bala que tu quer Só vende na boca Essa gima que eu assumo, Eu não quero seminar. Ele sabe quem sou eu O cara que vai matar não, não, eu vou matar você, é MM, cê ia matar agora, vai morrer Você não entendeu que eu vou a planta te faz e te deter Vou te detetizar, já que é um inseto, é BP. Você travou, a gima é me merda, você é o MM, sua gima muita merda uh, Aproveita os segundos, acabou sua vida Desce meu mano, cê tá de partida Aproveita seu trago que hoje eu estrago sua vida oh! Faço minha punchline hey. Aproveita seu trago porque já passou das 8 miles oh! Vai tomando um couro, cê sabe muito bem quando eu faço freestyle Cê sabe que eu causo apavoro oh. Claro que eu causo apavoro <risos> Aproveita mano seu malboro Quanto cante cê toma mau couro okay. <risos> Aproveita meu mano porque pra ganhar de mim cê vai ter que ser corajoso ô, ô, ô, ô, ô. Tá ligado eu vou fumar o um mau boro e depois eu vou te dar uma sua Você é bronze enquanto o prado é de ouro Tá ligado que eu vou te batendo, tá ligado que cê toma um couro Eu vou te bater só com uma rima, nem uso os quatro, prado é o couro ô, ô, ô, ô, ô. Tá ligado que aqui você cai, porque você é ruim Sabe que o prado te bate, não tem como você ganhar de mim eu vou fumar o meu cigarro e eu tô tranquilão, tô na minha Porque o cigarro me mata, o cante só faz cosquinha ele tenta, mas ele toma na cara, tá ligado que o cara já chega na linha e você solta uma bala Hã? Tá ligado parceiro, eu tenho ímãs e balas no coach Você já tomou cinco couro pra mim, sua primeira não vai ser hoje de chutei pra fora do tatame, eu sou peso pesado Você tá ligado? Eu não fumo o H, meu mano, eu prefiro o Calton Você fala até do 8 Mile, realmente esse filme é pesado Só que no final do filme do Eminem, não tinha um gordinho folgado você é pesado, meu seu moleque, você sabe que eu vou te bater Você sabe que encontrar o Prado na batalha, não tem bom de você correr hum, Tá ligado que agora eu faço R.A.P O maior campeão virou a maior chacota, acabei de tomar e aí de você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 Sabe qual improvisação? Tava falando até do seu cigarro Espera ele fazer com as no seu pulmão Cê tá ligado que eu vou avante Quando ele fazer com as no seu pulmão Não vai botar a culpa no Kant Sabe muito bem que eu faço sofrer. Um Por isso que eu tive que te admitir Claro que eu faço com as guias. Hoje eu mato o Prado e vocês morrem de rir Em toda a risada, seu idiota Cê falou mesmo que o Kant Veio virar chacota Claro que não, você sabe que eu faço o improvisado Antes eu tava apanhando, hoje eu tô treinando e bem preparado oh! hey, hey, hey. Falou que o cigarro vai zoar o meu pulmão Na rima cê toma bala Sua minha respiração, puxa o ar pro peito E eu solto rima na sua cara oh! Daqui a pouquinho o meu salário vai valer uma mavorro oh. Conta os versos, não esquece que é duas, senão vai passar vergonha de novo oh!